você sabia que dentro de um dos maiores eventos de música aqui do Brasil o Lollapalooza tava rolando bruxaria se você não tá sabendo então tá perdendo muita coisa vem comigo para entender toda essa história então assiste esse vídeo até o final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 Logo no início do meu namoro com o Ítalo, antes da gente pensar em se casar, eu comentei com ele que eu tinha um sonho de um dia estar num evento grande, como por exemplo o Lollapalooza, a convite de alguma iniciativa que envolvesse a espiritualidade. E como era louco pensar nisso naquela época. Imagina que um evento de música, um festival enorme, podia ter espaço para magia, para bruxaria e para espiritualidade. E realmente parecia muito surreal. É, pensar nisso sonhar e acabou acontecendo o quadro do canal de vassoura por aí foi criado com muito amor e carinho não só como uma forma de apresentar para mais pessoas escolas templos museus hotéis grupos e espaços ritualísticos dos mais diversos que possam existir pelo Brasil mas também ser uma maneira de conhecer os meus roxenóis que estão espalhados por aí conversar e fazer magia juntos se você tem um espaço que tem a relação com espiritualidade e queira de algum modo mostrar para mais pessoas aparecer aqui no canal ou até mesmo me ter aí como convidado para dar um workshop uma palestra ou realizar algum ritual aí no seu espaço e proporcionar um local de encontro para todos os que buscam pela magia a hora é essa O é por aí pode estar com você. É só você entrar em contato com a gente pelo Instagram, @cedricnightingale. Cedric Nightingale. E você, Rolxinol, não tá fora dessa. Se a sua cidade tem algum espaço legal onde a gente possa realizar um ritual coletivo ou até mesmo uma palestra e workshop, é só você também entrar em contato pelo Instagram, @cedricnightingale, Cedric Nightingale, que a gente organiza tudo juntos e eu vou estar tá aí com você. Hoje, nós vamos a convite da WICA para o Lola Lollapalooza. um festival de música que acontece anualmente e foi criado em 1991 pelo cantor James Addiction, do Perry Farrell. No início como uma turnê de despedida para sua banda e que acabou se estendendo até 1997, e então foi revivido em 2003. No Brasil, o evento aconteceu pela primeira vez em 8 de abril de 2012, sediado no Jockey Club em São Paulo e desde então o festival costuma ser realizado no início do outono e é composto por gêneros de música diversos como rock alternativo, heavy metal, punk, grunge, pop e muitos outros. Outros... É, estilos incríveis de música devido à pandemia o Lollapalooza ele foi adiado e ele aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de março deste ano de 2002 em São Paulo no Autódromo de Interlagos o festival ele contou com quatro palcos com o que tem de mais incrível da música e muitas outras coisas mais como experiências ao longo dos três dias pra gente curtir. Nós fomos a convite da WiCA uma loja de produtos esotéricos bem conhecida no meio que existe desde meados de 2002 e surgiu da observação de feiras esotéricas e do incômodo, né, sobre é, como era complicado o acesso de alguns produtos pagãos devido ao valor muito alto. Então, a UCA surge trazendo acessibilidade e produtos de qualidade com preço justo. Neste ano, a gente fez presença nos três dias de evento. Eu, Italo e mais três oraculistas incríveis: a Lili Persinoto, o Carlos Caran e o Ricardo Hugging. Juntos, a gente fez Fez uma festa praticamente lá no stand com atendimentos de tarô incrível, levando respostas e deixando o coração das pessoas ainda mais leve nesse evento maravilhoso. Tinha a fila que não acabava mais de gente querendo passar com a gente ali na UICA. Sem contar que muita gente que sempre teve vontade de se consultar e nunca tinha tido oportunidade, conseguiu é, ter um gostinho de como era. A gente fez aí várias tiragens ao longo do dia para a galera e sem contar que a gente desmistificou o que era o oráculo porque muitas das pessoas achavam que a gente só ia falar de morte, de desgraça e que tinha alguma coisa relacionada sempre com algum acontecimento trágico e fatídico. Desde 2012, a Wicca participa de eventos e leva para eles a magia e a espiritualidade através das suas peças e se destaca nos eventos como Lollapalooza, Monsters of Rock, Maximus Festival, ACCXP e o Mercado Místico, fora os outros que não couberam aí na lista. Foi incrível poder ver que mesmo em um evento como Lollapalooza, que tem música como objetivo principal, a magia e a espiritualidade teve espaço, fora que a IKA e toda a sua equipe proporcionaram para gente dias incríveis, cheios de encontro, troca e muita diversão. O stand também estava cheio de produtos exclusivos como a linha Wiccaa, de joias mágicas, todas folhadas em prata e ouro. Estátuas incríveis e muitas delas desenvolvidas por artistas brasileiros, como, por exemplo, a linha Wicca Collection, uma série de 12 edições lançadas no ano de 2021, além de um monte de outros produtos é, de madeira, metal, resina e muitas outras coisas. Ainda tem novidade, é o IKA está em expansão e com muitas parcerias. Em breve ela vai ter loja física e muito mais vindo por aí. Nesse evento eu pude realizar um sonho antigo e é muito bonito perceber que tudo o que a gente deseja, quando feito com muito carinho e dedicação, mesmo que de pouco em pouco, dá frutos. E frutos doces, porque são frutos de amor. E o processo também é muito poderoso, onde a gente aprende e se torna cada dia mais forte. Eu conheci muitos roxinóis, eu fiz amizades novas, eu encontrei amigos que fazia muito tempo que eu não via no evento. Eu consegui ver um show que eu nunca na minha vida imaginei que um dia eu ia ver. Eu presenciei também momentos históricos envolvendo eleições e candidaturas. Eu consegui assistir a Miley Cyrus e relembrar da minha época Disney Channel e presenciar aquele feat incrível com a Anitta. Fora todas as outras coisas que eu vivi, não tenho, enfim, como agradecer. Eu e o Ítalo, a gente se divertiu muito... É, no stand e a gente viveu tudo muito intensamente esse evento quase que enfim foi as, as férias que a gente não tirava muito tempo e acima de tudo eu me sinto muito orgulhoso por levar um pouco da magia e da espiritualidade e viver o meu sacerdócio de forma tão linda e intensa em lugares que a gente jamais imaginou estar. obrigado a toda a família ao IKA ao Ted a Pia a Pathy Brandon o Brian a Vanessa é, a Tayane, pelo dia incrível que a gente teve com vocês, pelo convite, pela confiança e por tudo que a gente fez juntos. E é isso, IKA! Bora ir para mais eventos juntos, 20 anos trazendo magia e encontro nesses eventos incríveis. Agora eu quero que todo mundo entre lá no site para conhecer a linha IKA e mostrar que vocês vieram aqui do canal para que a nossa parceria possa se estender daqui para muito mais. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo o amor e carinho do mundo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo, obrigado pelo carinho e audiência e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!